Olá guys, estamos aqui no Soft TV com os nossos amiguinhos aqui, gamer. Beleza, vai lá. Olha, vale. vale. vale. Chat, tamo aqui com o nosso piloto profissional, ah! contour Gameplays, 9769, que eu, não... <risos> eu não sei os números dele de cor. estamos aqui com, também com nossos ami... o nosso amigo muito gamer, que é o Gamer. Exatamente, o nosso gamer mais gamer do do Brasil. Agora estamos jogando Sea of Thieves, é um jogo bem legal. E tem um barco lá atrás. Na verdade é o barco que nós acabou de enfrentar. Eu estou com pouca vida. Triste demais. Triste demais. Não, ele não a Triste demais. O medo não vai dirigir. Gente, o oh, oh, oh, gamer, gamer, gamer, gamer, vem cá, vem cá, vem cá, gamer. Vem cá. Atenção. Mas eu não tá dirigindo não. Não, para carreta, me Oh, parabéns pra você, conta oh, Pega o cimento. Parabéns pra você, conta. Pega o cimento. Muito um <missory> <missory> Todo mundo aqui é narigudo, meu irmão. <missory> Calma, calma, calma, vamos iniciar a música, calma. Ah, Deus, isso, calma, vamos iniciar a música. Calma, calma, para de cantar. Pode tocar, pode tocar, Suzuka. Pode tocar. Ó. Outra Mulia, música, vai, vai, vai, vai, dizer, vai. A gente vai bater uma pedra. A gente vai bater uma pedra. Tô nem aí. Um pouquinho longe mas a, gente vai é a música para animar o time, tá ligado? Dois é minutos de live, já tem musiquinha, já. É a musiquinha da Globo. Ai, ah, tem que copyright? Ai, tem copyright. Não tem copyright, não. Porque eu tirei a música de copyright. É, fica pra nós. Não é tão é. De copyright. É, é. é. Quem usar a música nos vídeo vai tomar copyright. Vai tomar strike. Vai tomar... Exatamente. Strikes, strikes, strikes, é strikes, que strikes. Que é Exatamente. Eu sou a trilha sonora do jogo, tá ligado? Percebi. Sempre... Bruna, oh, vocês querem só ficar o jogo? Não, não, Bruna, continua aqui, Bruna, continua aqui, eu a cara não tem cara nada. É assim. Não, mas não tem calma no jogo. Olha, eu não sei nada, eu não tenho nada. nada, não é, nada. Bom, né? é, esse é o porém de pilotar. Na frente tem nada. E você tá indo por uma pedra! Uma ilha na verdade, só que tem um pedrão lá. É... É... A pedra no tá rinco. Ô, pra... de... Ô Gamer, toca a música aí, mano. Que moral. Vamos dar... Vamos dar aquele clima de música pro jogo. Ô, eu vou pra onde o vento tá super mais fácil. não. Deixa ir pra onde. Tá pega, tem raio pra cá. É, então bora! É, então bora! Vamos, gamer! Toca aí, mano! Bora, pera aí! Vou pegar aqui meu instrumento! Ah, eu fico que que o, o mesmo que mesmo que eu ferrou. Falei, é. Mano, eu fico... Ô, oh, Gamer, eu fico pensando na galera do YouTube que depois tá vendo esse vídeo aqui, live, barra live, né? Pô, sim, eu fico eu pensando, eu pensando eu, eles eu, assim, eu, eu, mano, esses, esses caras são retardados, tá ligado? ficar tocando música em vez de pilotar um navio Cara, eu sou muito irresponsável. Não, a gente tá liga pra outs, diversão, a gente liga pra coisa séria. Diversão é a coisa mais importante no jogo, já que ele foi feito pra jogar sério. É verdade. professor. É verdade. Uhum. Tá pegando o monte Ah, É, dá que você fazer canto, cantar. Ah, é mesmo, pô. É mesmo. Ó essa música, ó. Eu você já tô dançando, dançando ela aí, ah, aí. Tá ó. Olha ó, os parceiros, do mano. Olha só mais, vindo uma mamá. Eita nóia. Gente, tá chovendo, gente. Nossa, o Meu Deus, você tá meu Deus Ah, tem como selecionar a música! Ah, tem como selecionar a música. Ô gamer, gamer, gamer, gamer, gamer, gamer, gamer, pega o um instrumento. O oh, gamer, pega o um instrumento. Pega o instrumento. Direito. Agora. Calma. calma. Clica para selecionar de novo. Agora clica B. Agora clica em Happy Birthday. É. é. Feliz aniversário. Hum, como é que é? aqui hum, Ó, é? oh, calma. Calma, calma. Ó, oh, pegar outro instrumento aqui, ó. Vou pegar esse da Calma. More. E fazer aí, se eu, eu pegar, ah, tem um monte de música, veio ah, que veio isso, que é o que tocar um pouco, é tocar, um tocar um pouco o que um pouco que estão gritando aí mano que que é que é Ai não, ah, não. Acertada, olha ali gente, olha na o ó, ó, ó narigudo ali, olha ó o narigudo o ó narigudo ali, tá pilotando. Toma se colocação. Nargudo! O olha para trás. Nargudo! Família, tá cheio de buraco aqui. Ai, ai. <risos> não, o conto saiu o bonito cara, saiu o bonito! Gente, o último andar tá inundando! Eu não tenho madeira não! Eu também não, alguém pegou. Meu Deus, eu sei que o tem madeira? dá dá para mim oh! dá para mim vai tirar vai tirar nada o tu tem Tá, tá, dá tá, dá tá. Tá, tá tá tá tá tem outro tem outro tem outro tem outro tem outro tem outro tem outro outro no segundo andar eu não sei como tirar é de madeira não a, sei lá só tem Cadê outro tem, Cadê? Cadê? tem outro Cadê? aqui ó no, no último no segundo andar aqui guata Cara, ó, Eu vi um por aqui. olha Aqui, aqui, aqui. Cadê ele? Cadê ele? Aí, pegando da aqui, aqui. Onde tô? Acabou a água. Tem mais outro. Não tem ninguém pilotando essa merda, não. Ó, oh, bom. Socorro, Puta tem gente, mais pô. água lá embaixo, cara Ai, Meu Deus, Deus! <risos> meu Deus Tem deu um raio aqui, tem um raio, tem um raio Ok, pega água, pelo amor de Deus, pega água, pega água Você caiu raio muito, né, você é do máximo, cara Você é trai raio, né Mano, eu sou um para-raio Você é um Seu raio do Mine, cara, meu Deus Mano, não é possível, velho. Tem um buraco lá. Né? É ah, tem buraco um mano, mano! Aqui embaixo, tá buraco, mano, embaixo, eu embaixo te buraco, tem então, passeio, um dano muito! Mano, aqui embaixo do buraco, Coulter! Lá embaixo tem tem do um buraco, Coulter! Eu vou fazer eu não vou segurar lá embaixo do buraco, Coulter! Lá embaixo do buraco. Lá embaixo buraco, Eu tô tentando se aqui! Tô tanto fado do buraco se preocupa com a tua vida, moleque. Acabou a maleta, Mano, eu vou levar a gente pra terra mano, aqui, então. peraí! Oh, meu, Deus. Meu, Deus. meu Deus, Jesus, Jesus Cristo, a boca tá louca, amado. não ah, tá louca, não, não. Deixa ela, tá louca. Deixa eu lá. mano. Jesus, o cara tá louca. Ô tá oh, mano, essa água tá, tá, ela tá, tá nascendo. Claro pegando água e tacando no até ah, a gente até terminar... terminar até... Pô, até... ai avancei avancei avancei avancei avancei avancei consegui tirar um pouco é claro hum. ai tá continuando... tem dois buracos aqui velho não tem um não, tem é dois muito não muito é muito <risos> Mano, peraí, eu vou que ruim ele, mano. Porque ele não tá dando, velho. Não tô tá achando. Vai pro Maria, pelo amor de Deus, conta. É, é melhor ir pra uma ilha ficar parado por 10 horas do que ficar voltando dois buracos pra sempre. É Mas vai... tá na tempestade. De Para na tempestade, olha essa é merda. Ainda bem que você não foi lá pra baixo. E Ainda tem, tem outro buraco! Ferrou, Since... te tem, tá muito... tem um buraco no oh, segundo andar, ferrou. Mano, acho que o ele não chegar porque Tem um buraco. Ô gamer, tem um buraco no segundo andar, cara. Ferrou. Eu vi, mano. Eu vi, mano. Sério, para de. Mano, meu Deus, cara. Para de cara. Pelo amor de Deus, mano. É... Ai, que cadê? deixa, Mano, essa água vai invadir o segundo andar, eu tô falando. Tá bom. vai. Vai do segundo andar. Invadiu o segundo andar. Já é, já é. Perdemos. Perdemos. nada. Perdão confusão. Um é, com é, Meu, amigo, nós estamos tombando. A gente tem que pegar não dá mais, não. Perdendo o gato. Não, não vou é um Eu tô conseguindo salvar, eu tô conseguindo salvar, tô conseguindo salvar. Eu também! O que eu fiz? Tem um tornado ali, mano! Não é tornado! Tornado! Cadê ele? Cadê ele? Olha lá, mano! Eu tô ajudando! Na, na, na. no possível aqui. Não, não perdeu, vai. hein? Eu eu não eu eu perdi. Perdi. perdeu. Não perdeu. Não tá viu, Silva. I, I, I, I, I, I. Tá, tá, tá. A gente eu tô, tá eu tô cheio. Dubai. Não vai chegar na segunda, andar, não. Chegou de novo. Vai, vai, não. Vai, não, vai. <risos> não. Vai, não. Vai, não, vai, não. Bater no rio. Mano, eu tô pegando água, velho! eu tô pegando água no segundo andar, vazio! Ué, se eu não consigo pegar água no segundo andar, só vazio! Mano, eu vou esperar eu vou esperar chegar no segundo andar. Eu vou esperar chegar no segundo andar, eu, segundo andar. eu, segundo andar. eu, se eu se pego. né eu não aqui, a gente pérdida, nem é, eu que... é 9, ruim. 9 mal. Menor, a gente tá conseguindo. Ai, pra que que é? gente tá que tá quem conseguindo não sabe, o C9 4. tava aqui antes. Eu, tava, eu já tava jogando com o C9 agora há pouco. O C9 decidiu sair bem na hora que eu comecei a live. Pô, você foi 20 ou 15 minutos que ele voltou, saiu. Meu não, Deus do céu. Tá oh. água, tá Volta aqui. Isso que é... Mano, nós não tem madeira, cara. Eu Ponto. tenho que farmar madeira, mano. Tô esquecendo de pegar madeira no mine, mano. Não, a gente pegou madeira. Só que o problema é que a gente pegou tanta madeira aqui. Só que tirar gente tudo. Mano, aquela treta lá foi muito louca, mano. Acabou muito rápido. É, e por é que aquela treta tá em desvantagem, vantagem, né? Não, uhum. sabe o que é engraçado? Que, não, isso aqui tá mais saia, insano não, que aquela treta de navio. Isso aqui tá mais cara, insano cara, que aquela treta porra, de navio. Cara, então, isso que eu tô falando, Tornado, cara. Pô, tu tá ligado aquele bagulho de demônio? Talvez a idiota possa ter lado lá do seu salão, não ficar muito... Mano, por favor, gente, não deixa esse troço chegar no terceiro andar! Meu Deus, eu quero que é no segundo! A no segundo... É! No... No, segu... é no, segu... no segundo já chega, no terceiro que não pode chegar! Se chega no terceiro, você tá morto! Eu já tô com esse na pé da água do segundo. Também. <risos> Não, oh, mas todo mundo a gente Não, tá aqui Não, tá aqui Meu Deus. Tá com água fora, Ai, <risos> pelo aí, amor de aí, Deus. Aí, Ai. Tira, tira. Ai. tira essa água daqui. Ai, tá, daqui. Tira essa água daqui. Vai, tirando. Eu vou buscar madeira. Eu vou buscar madeira. Vai lá, Kultor. Pelo amor de oh, Deus, Kultor. Tá Mano, é sério, isso a gente não muito bem Cadê, cadê, cadê, cadê? Baú, baú, baú, baú, baú É barril, ah, é Que Baú, baú, é <Aqui>, vai, <mise> vai, vai, vai Achei! Achei, achei, Isso, isso, isso, Vai, vai, vai! É vai. Duas. Vai, volta, volta, volta! volta. Vai, volta, volta, volta. <sci> Rápido, volta rápido, conta. Ah, ah, de ah, é volta rápido, pelo amor de Deus. Nós vamos morrer aqui, conta. Volta tô... rápido, conta. Volta, volta, volta. Meu Deus. <risos> <risos> tirar água, tirar água. Tirar água, tirar água, tirar ah, água. Não <risos> acabou ainda não. A água <risos> ainda tá subindo! <que> <risos> Se tiver furo, acabou a na Se tiver furo, eu vou manter outro furo. Acabou, furo. Meu Deus do, Deus do céu! Minha marida acabou? acabou. Não, acabou não! Acabou. Ah, mas, mano, fora mano, tem mais Água Tá, Tá, mano, tem mais furo, Agora tá mais mais. Mano! Agora tá de o que boa, que Agora tá de boa, pô. Mano, como é que a gente cobriu sete furo no barco? Não, não é eu, eu, eu gastei 4 madeiras agora, gastei 4 e ainda tem três por um, é dois. Ah, tá aqui embaixo ainda, mas não tá é conseguindo tirar a chamada... volta, volta, volta, volta, volta, meu não, mas, meu mas, Deus. <risos> É Aí, acabou. <risos> acabou? acabou. acabou? Acabou? Meu Deus! Acabou! Meu Deus! acabou! acabou. Vamos dançar para comemorar, vamos dançar para comemorar. Victor, não dissemos, vamos dançar para comemorar. Vamos dançar pra comemorar, vamos dançar, vamos, tá vamos dançar, pra vamos dançar. Pra vamos dançar Vamos dançar Vamos dançar comemorar. Let's go! Let's go! Let's go!